Tá chegando o momento do bom velhinho vim trazer os presentes. Deixa eu deixo te perguntar, sua decoração de Natal tá pronta? Se tá pronta, tem uma coisa que eu vou te trazer de dica hoje para você complementar a sua árvore de Natal, que a gente tem uma em miniatura. Agora, se não tá pronta, se prepara que esse ingrediente, esse toque-chave vai complementar também. Veja o que acontece ao você pendurar essa planta na sua árvore de Natal e não é nenhum segredo, é um tempero que inclusive vai te ajudar a temperar o peru, o chester, a ceia, o tender, dependendo daquilo que você quiser comer. Gente, conviver em família é um desafio. É, a família é a primeira estrutura que a gente reconhece quando a gente vem para esse mundo. O papel da família é gerar segurança, é gerar base, gerar apoio, estimular, nutrir dar caminhos para a gente crescer, nos ensinar força para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Só que nem sempre é isso que acontece. Né? É, na família, da mesma maneira que o papel dela é gerar em nós esse crescimento, na nossa família, nas pessoas próximas, principalmente no núcleo familiar, no lar onde a gente habita, que a gente mora, a gente encontra de duas uma ou as duas. Pessoas espíritos com os quais, em vidas passadas, a gente gerou afinidade então, aquela irmã que sempre te ajuda, uma mãe que está sempre do seu lado, é um primo que sempre te apoia. E sempre tem espíritos na nossa família que são espíritos que a gente está ali para gerar resgate. Então, são espíritos que, em vidas passadas, da mesma maneira que a gente gerou afinidades, a gente gerou dívidas, porque tudo aquilo que a gente gera, tudo aquilo que a gente tem de ação, tem de ação, né? eu falei tende, não é de tender é do verbo ter, o que a gente gera de ação, que a gente age, é um karma. E o karma, dependendo da qualidade da sua atitude, é um karma positivo. Dependendo da qualidade da sua atitude, é um karma negativo e isso a gente tem que resgatar depois. Então, o resgate espiritual na nossa família é o que faz com que, com um pai, com uma mãe, com uma irmã, com um primo, dependendo do cenário, a gente não se dê bem, é aquela pessoa que sempre te provoca, sempre pegou no seu pé, sempre te incomodou e você não sabe porquê, né? De repente você fala assim, nossa, mas eu nunca fiz nada para essa pessoa para estar me tratando assim. É, não fez nada nessa vida. O que você fez no passado, em outra encarnação, que hoje ela tomou raiva, garrou birra de você para ela te tratar hoje dessa forma, entendeu? Quando a gente encarna, existe um processo que o nosso espírito passa por ele, que é o acoplamento no corpo físico, ele vem junto com o véu do esquecimento. Mentalmente, a gente não consegue acessar a vida que era no astral superior. Porém, o nosso emocional, ele é livre para a gente identificar se o que eu estou fazendo hoje está alinhado com o meu propósito ou não. Se a pessoa com quem eu estou lidando hoje tem afinidade comigo ou não. E se eu não tenho afinidade com ela, pode suspeitar que é resgate que a gente está passando. Então, no Natal, principalmente agora próximo da, da, da data que a gente está publicando esse vídeo aqui no YouTube da Fito, aí vem, né, na mesa de jantar, aquela ceia bonita, os pratos, a mesa toda posta com suplá, sobreprato, entrada, salada, tem isso, tem aquilo, aí tem o, o bolo, sobremesa, o panetone, o chocotone para quem gosta, sorvete, tem isso, tem tudo. E daí tem também na mesa de jantar as pessoas que vão jantar. E nessas pessoas tem as afinidades que você gosta, que você senta perto delas, e tem os resgates que você tem que fazer, que senta na sua frente. Aí você está conversando com a pessoa aqui, conversando com a pessoa ali, e o resgate está aqui na sua frente. Te provocando, falando, jogando em direta, falando de você, entendeu? Então, no Natal, que é um momento, geralmente em família, é por isso que em época de Natal, algumas famílias passam por um momento de discórdia, porque são os resgates se bicando. São as pessoas, os espíritos... É, que tem resgate entre si, gerando o próprio resgate, entendeu? Junta que toma um negocinho aqui, toma um negocinho ali, aí perde o filtro da consciência, perde o filtro do discernimento, fala que não deve, aí um se sente atacado, o outro se sente provocado, aí responde, aí vira o Natal aquela lavagem de roupa suja, né? nascer no momento em que era para todo, todo mundo comungando todo mundo, exercendo amor, gerando alegria, tendo riso, tendo leveza, entendeu? É isso que acontece. E esse vídeo de hoje, a gente vai falar eu vou te trazer uma técnica, uma forma, é, não vou dizer secreta, mas uma forma inocente, uma forma simples, porém poderosa, que vai te ajudar a harmonizar todo e qualquer conflito na sua família, antes que ele aconteça na mesa do jantar, ou no almoço, ou no ano no novo, entendeu? Essa, essa técnica que eu vou te trazer hoje, ela é bem criativa. Para a fita energética, né, como você já deve saber, acompanhando a gente aqui no canal, é, as plantas, ela têm um potencial oculto, uma energia, que quando a gente ativa ela, essa energia da planta consegue agir na nossa própria energia. E quando a gente se permite receber essa energia das plantas, a gente se permite também ser equilibrado por elas. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer um enfeite de Natal para a sua árvore, porque se você celebra tem uma ceia de Natal, muito possivelmente, muito provável, é você ter uma árvore de Natal montada na sua, na, sua, na sua casa também. Ou uma árvore de Natal, ou uma guirlanda, ou uma mesa bonitinha posta, ou todas. Você pode usar essa técnica em cada elemento de Natal da sua casa, porque ela é bem simples de fazer, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo aqui agora, é possível que você já tenha visto outros vídeos aqui no canal, inclusive meus, em que eu ensinei a fazer sachê fita energético. O que a gente vai fazer hoje é adaptar o sachê para o um enfeite de Natal e eu vou te mostrar. Tá? O que, que você vai precisar? Primeiro, o tecido do sachê, é, eu tô usando aqui o tricolino de algodão, que é um dos meus favoritos porque ele é maleável e ele é simples de fazer sachê, já te mostrei aqui antes, se você já viu né, se não, você vai ver como é que é. e Uh, vai precisar também de liguinha que é elástico de silicone aqui no Rio Grande do Sul eles chamam isso aqui de atilho é atilho né é atilho eu acho que é atilho mas é liguinha de silicone aquela de fazer penteado de cabelo sabe cabeleireiro cabeleireira usar liguinha de silicone transparente tá e daí pro tricolino tecido de Natal pro pro sachê você pode usar temas natalinos, ou verde, que combina com a fita, ou vermelho, que tem a ver com amor, tá? Uh, pode usar, trazer esses temas. Eu estou usando aqui um branco begezinho que combina também. Então, a liguinha, o elástico de silicone para você fechar o sachê. O tecido, que vai ser a base do sachê. Você vai precisar também da planta, que vai dentro do sachê, que nesse caso do vídeo de hoje é a manjerona, que é um tempero. Isso é muito fácil de você encontrar. Você pode usar manjerona desidratada ou ela fresca. A fitoenergia vai ser a mesma. E qual que é a função fitoenergética da manjerona, tá? Que vai te ajudar na véspera do Natal. Ela traz sensibilidade de perceber os outros à sua volta. Ajuda a tornar-se solidário ao sofrimento do próximo. Cria espírito de equipe. Incentiva o trabalho em equipe. E ajuda a respeitar a opinião dos outros e viver em paz em comunidade ou também adiciono eu, Luiz, na mesa do jantar ou na sua família, tá bom? O que, que você vai fazer? Aqui eu já tenho tudo que eu preciso para fazer sachê. O que que você pode fazer? Você pode fazer em grandes números e espalhar pela casa da maneira como eu vou fazer aqui para a árvore de Natal, para o pinheirinho. Você pode pendurar na guirlanda, pode pendurar na lareira se tiver. Pode pendurar no pinheirinho que vai na mesa de Natal, pode colocar na própria árvore de Natal, fazer vários de colocar, vai ser bonitinho, vai ter uma plantinha ali emanando energia de harmonia para as pessoas. Então, para fita energética, mais planta não significa mais efeito ou mais energia, significa que você está desperdiçando planta numa coisa que não precisa, tá? Então, você vai fazer o quê? Você pegar a manjerona, vai pegar uma pitada dela e o Gustavo vai focar aqui no sachê, uma pitadinha. Tá? Aqui tem bastante para você enxergar na gravação. Mas você pode usar metade ou um terço disso aqui. O que importa é que tenha manjerona. Eu vou fazer dois sachês aqui. O tá? que, que você vai fazer? Colocou a pitadinha, você vai fechar o sachê agora. Então, está tá focando em qual? Nos dois? Então, o que, que você vai fazer? Você vai unir essas extremidades opostas... Uniu, fez um envelopinho, pinçou aqui no meio. Pinçou, essa parte aqui você dobra pra frente e a outra você dobra pra trás. Isso que você dobrou pra trás, você dobra pra trás de novo. E o lado que você dobrou pra frente, você dobra pra frente de novo. Esse cabelinho aqui, eu vou segurar ele na parte de baixo. Porque daí eu revelo a pitadinha de planta, onde eu posso pegar o elástico de silicone e prender ele. Tá? O sachê no caso. Passa por cima, cruza, passa por cima, cruza, passa por cima e repete o processo até você sentir que o sachê ficou firme e a planta tá bonitinha aqui. Então tá aqui um sachê. Vou fazer o outro aqui e já vou te mostrar como que você vai incluir na sua árvore de Natal ou no seu enfeite ou onde quer que você queira, tá? Então vou fazer só mais um aqui, repetir o processo. Dobro para frente, dobro para trás... O que eu dobrei para trás, eu dobro para trás novamente. O que eu dobrei para frente, eu dobro para frente de novo. Esse cabelinho eu vou virar para baixo, porque é difícil de passar. Então, expondo aqui a, a verruguinha da planta, do sachê. Você vai ver que com a prática fica bem simples, tá? Então, tá lá. Dois sachês prontos para você. Como é que você vai prender? Geralmente, se é um sachê que eu vou usar na roupa ou num bolso de camisa, eu corto esse topetinho dele. Mas como a gente tá falando de enfeite de Natal, eu vou deixar que fique bonitinho. Outro ingrediente que você precisa, fita mimosa. Fita mimosa porque ela é maleável, tá? Aqui eu tenho várias cores festivas. Tá faltando um vermelhinho aqui, de Natal, né? Combina aqui com um pinheirinho. Mas eu vou escolher qual? Eu vou escolher o dourado, Tá? Pega uma fitinha dourada, que tá aqui. Pega um tanto aí que vai te facilitar, né? Uma tesoura, obviamente, você vai precisar pra cortar a fita. E com isso, o que, que você vai fazer? Você vai dar... Vai simular um nó bem no meio dela. Nó cego. Então, centraliza o nó. E aqui você coloca o sachê no meio, ó. o sachê e o nozinho da fita bem em cima da, do elástico, cobriu. Entendeu? Como é que você vai fazer agora? Você vai fazer um outro nó para fazer uma alça da fita, porque daí você consegue prender ela numa árvore de Natal. Então, na outra extremidade, você faz um outro nó. É similar ao vídeo em que eu ensinei a fazer um amuleto de louro para colocar no carro. Entendeu? Então, dei um outro nó. Formou essa alcinha aqui, ó Com o spray, com o sachê da Fito Formou essa alcinha Você corta esse cabelinho aqui E daí você pode colocar num ladinho oculto aqui da sua fita Da sua árvore Aqui, ó Você pega pendurou aqui e tá pronto é isso deixa aqui oculto que esse sachê ele vai ficar emanando a energia da manjerona para quem entrar em contato com ele entendeu obviamente enquanto tira esses cabelinhos do tricolino aqui que vai te ajudar enquanto você está fazendo o sachê você já vai aplicando verde prata para ativar a fita energia da manjerona e depois é só você distribuir. Aqui eu fiz um. Vou fazer um outro com, sei lá, fitinha verde agora. Corta um pedaço de fita suficiente para você fazer essa manobra que eu fiz, e que não vai gerar desperdício. simulo um nó. É possível que as pessoas mais artesãs, as pessoas mais... Delicadas, eu sou meio prático, vamos <risos> falar outra coisa. Então, a gente coloca aqui, dá um nozinho para prender o sachê, bem firme. E daí você simula uma alça na outra extremidade. Aqui a fita ficou curta, mas eu vou ver se eu consigo fazer. Ah, infelizmente ficou curta, Luiz. Não sei fazer, cortei, não vou desperdiçar a fita. O que, que eu faço? Posso pegar aqui a árvore e dar um nozinho aqui em cima. Na própria alcinha do pinheiro, no próprio galho do pinheiro. Se você é que nem eu e tem um dedinho gordo, você pode fazer assim, ó. Pronto. Fez o um enfeite. E daí, aqui, você corta essa rebarbinha. Aqui, ó. Ficou fácil porque firmou? Você pode pegar aqui, cortar. E prender. Colocar, pendurar no, no pinheirinho. Entendeu? Então, a gente tem aqui dois sachês de manjerona. Ah, mas eu comprei muita manjerona só para fazer dois sachês. Depois você pega esse que usa de tempero na comida, não tem problema não. Porque daí, quando você usa isso, essa energia de harmonia do lar vai estar tá, inclusive na comida. Entendeu? Então não tem problema. O tá? que, que você pode fazer? Testar e depois você me fala como passou a ceia de Natal. Se foi com harmonia ou se foi com briga. Tá bem? Espero que você tenha um Natal de luz, um Natal feliz. E a gente se vê no próximo vídeo aqui da Fita Energética. tá bom? Um beijo e muita luz.